O meu nome é Carlos, eu vou ensinar você a ganhar 1 um milhão e meio gastando apenas 1.252 reais. Mano, não dá pra fazer isso mano, com certeza não vai ser jogando videogame, vamos com Bem galera, meu nome é Carlos de Sato Esse é o canal Faixa Verde O seu canal de informação e notícias aí do mundo dos games E principalmente aí da nossa principal plataforma O Xbox da Microsoft Meu nome é Carlos E você pode curtir o canal aí Clicando abaixo aí nesse sininho também Toca o sininho, badala o sino para você receber as próximas notificações Pode seguir também nós no Twitter E nas redes sociais no Instagram É isso aí, tá tudo na inscrição E hoje o que a gente vai falar aí é sobre a hipocrisia, né? A hipocrisia da galera falar aí Que o Xbox tá morrendo Que a plataforma não tá indo bem Que papá, Vários sonistas aí falando besteira Várias galera falando que não é legal Enfim, você já tá ouvindo Bastante coisa aí no mercado dos games E também nas páginas do Youtube, eu vou falar hoje no vlog de hoje, o que que eu acho Sobre tudo isso, tá? E o que eu acho sobre tudo isso? Eu vou continuar jogando, tá? Então as Assim, o pessoal fala que Ah, ó, o Playstation é top demais Playstation é, é vida A mídiazinha fala Play Playstation é top, Playstation é vida Mas ó Eu não tô vendo um lançamento de jogo Desde o... Desde o Spider-Man, né? Aquele jogo lá que foi lançado cheio de DLC no final do ano. Pelo amor de Deus, jogo capado, lançado. Que os caras já falou assim, ah, vai ter uma DLC já pra comprar. Só pra fazer o carinha gastar dinheiro. Então, lança o jogo pela metade. Aí você começa a jogar um negócio e fala, olha... É, vamos jogar aí. Se você quiser jogar mais um pouquinho, ganhar mais os troféuzinhos, você pega e joga mais um Money aqui, ó. Joga mais um Moneyzinho aqui na, na, na minha conta, né? A Sony já falou né, pra galera lá: ó, tem DLC já no próximo mês, né? Então, assim, é, a hipocrisia rola muito sobre essa questão de exclusivos e tudo mais. Antigamente o pessoal falava sobre é, outros tipos de coisa, mas agora é exclusivos que a galera fala. E o que, que eu acho das duas plataformas? Pra mim é tudo a mesma bosta, eu vou jogar do mesmo jeito, tá? Então eu vou jogar o Playstation, vou jogar o Xbox numa boa, vou botar meu jogo. Aonde tiver mais barato o jogo eu vou lá e compro, Tá? Então sem, sem demagogia eu vou lá e vou comprar um negócio lá, não tem problema, né? eu vou escolher a plataforma mais barata, vou lá e compro o jogo e acabou, vou jogar, acabou, se é com o controle do Xbox, que eu prefiro, se é com o controle do Playstation... Tem problema, vou lá jogar, né, o principal é isso, né, né, ficar lá só platinando, mostrando o um negócio e tal, e pegar e mostrar pra galera. Hoje, a coisa mais chata é que a galera só tá querendo mostrar o que tá fazendo, então eu preciso mostrar que eu dei final num jogo que eu nem gosto de jogar, porque a galera tá falando que. Ai, é legal. Ah, ficar lá com um cavalinho andando lá no, no pasto lá e. pegando item. É legal pra caralho. Nossa, é muito legal. Pelo amor de Deus, eu vou, eu vou jogar esse jogo porque tá todo mundo falando. Vê se eu peguei Red Dead Dimple aqui no jogo. Não peguei? Não peguei pra jogar, eu não sou trouxa de gastar 250 reais no jogo? Não sou, velho. Ah, espera ele lá flopar lá, ficar num valorzinho baixo, não vender mais. A hora que tiver por 30 reais, vou lá e compro o jogo né, hora que passa o hype todo então assim, eu tô cagando pra, pra mídia, em questão de jogos, essas coisas, porque é, os caras só querem afanar o dinheiro nosso, a real é essa, os caras só querem botar a mão no dinheiro do povo, o povo vai lá, compra o joguinho, joga lá, e isso não é só com o jogo, né, com tudo que você imaginar né, com roupa, os caras vai lá e fala, ah, compra essa roupa de tal marca agora que, agora você vê vários youtubezinhos lá usando roupa daquela marca chamada Reserva, já tô fazendo no propaganda, né, mas você vai passar numa loja dessas aí, você vai ver o preço de uma camisa cara, vai lá na Ering pra você ver o valor da mesma camisa, sem o pica-paula desenhado lá, vai lá ver o valor lá, a mesma camisa, igualzinho se duvidar é feita no mesmo galpão a camisa, o cara vai lá e compra a camisa, na porque é da reserva, porque a camiseta é top, porque eu uso bonezinho legal, tal, não sei o que, então o pessoal só tá querendo se mostrar real. É a mesma coisa que eu vou lá, né, não tenho, tenho lá, é, nem tenho dinheiro pra comprar, vou lá numa loja lá, chego na loja da operadora lá falar: eu quero comprar esse iPhone, só porque eu quero tirar fotinha no espelho lá com a maçãzinha lá. E, às vezes, nem usa metade das funções daquele telefone. O cara parcela em 500 vezes aquele aparelho, né? Sendo que o cara tem dinheiro lá pra comprar um Motorola, um Samsung, né? Um, um negócio... Mas, bem, o vídeo não é nem só pra isso, né? É pra ilustrar aí que... O pessoal, você vê que nem agora, acabei de ver um vídeo, olha lá. EA Access perde mais um jogo. Eu tô cagando se a que Access tá perdendo o jogo. O pessoal tá... O pessoal tá falando muita besteira aí, tá se preocupando demais, vai jogar, entendeu? Nem eu falo assim, é... você tem lá o jogo lá da A Microsoft mesmo, ela traz uma biblioteca completa aí de jogos no Game Pass. Ainda tem gente que vem falar que aquele PS Now é legal, tudo... Streamado, não tem nem no Brasil o negócio Mas você tem lá uma plataforma de jogos Lá da, da Microsoft Bem feita, né Que o pessoal nem joga o jogo lá Aí reclama depois Ah, Sonic CD saiu da, do, da biblioteca de jogo Mas o cara não foi nem jogar o jogo Aí vai reclamar a hora que tá saindo. O jogo ficou quase um ano lá no, na biblioteca. Vai reclamar a hora que tá saindo. Sendo que eles já colocaram aí, né? Just cause, colocaram outros jogos aí, Fallout 4. Só jogo bom pra jogar ali. Uma assinaturinha desse valor aqui. E ainda tem nego reclamando, cara. A empresa pega, fabrica o game no Brasil. Tem. Se preocupa com o Brasil. E aí o cara se preocupa com o equipamento que nem vende no Brasil. Não é, não é Nintendo? Né? Aquele valor lá gigantesco, jogo por 400 reais cada um, a empresa nem se preocupa, nem tem loja física no Brasil, então os negros não estão nem aí, eu me preocupo com empresas que gastam no meu país, né? Eu, por isso que eu é, uma, um dos motivos de eu jogar Xbox, a empresa se preocupa em vender aqui, né? Se preocupa com o público daqui, não igual a Sony, né? Japão, Estados Unidos só. Então, e aí o pessoal fica lambinha a Sony lá Nossa, que a Sony, a Sony é top demais Tudo que a Sony faz é, é show de bola Nossa, eu adoro a Sony Meu Deus do céu Tanto que a Sony tá falindo em vários, em vários quesitos, né? As TV da Bravia lá Que eram umas TV top, né? Que todo mundo gostava da TV da Bravia É bonita tal Hoje em dia as telas dela lá É tudo, tudo fabricada pela Samsung e LG, né? Por que será, né? Acho que não tá dando muito lucro pra Sony, né? Vender TV, né? Então, e a galera continua... A Sony, a Sony, a mãe Sony, nossa! A Sony! Mas, cara, é isso que eu te falo. Eu não falo que a Sony é ruim também. O jogo da... O console da Sony é bem legal também. Eu gosto do PS4, Horizon Zero Dawn. jogo top demais. Apesar de muito cachista ter falado que o jogo é ruim pra caramba. eu falo... não. Aqui eu não minto no canal. O jogo... É top, pode jogar, joga lá, você tem Playstation 4, compra Horizon Zero Dawn, uh, compra lá o Good of War, jogo bom, tá? Só não gostei muito da mecânica do jogo novo do God of War, mas é... é porque botou um pouco o estilo do jogo. E a gente tem que pensar também que o jogo vai mudando às vezes, os caras querem pegar outro tipo de público. Então, é... antigamente não tinha muito CG no jogo, não tinha muito vídeo no jogo, a história era mais lá quebrar o pau no jogo e acabou até o God of War 3 e o Assassin's mas, o, realmente, o God of War novo lá, né, ele teve dificuldades aí na, no tipo de game, né, o pessoal estranhou do personagem não pular mais, estranhou do, de, de ter aquele moleque o tempo todo, moleque, ô oh moleque, ô oh moleque, ô, oh, ô, oh. é chato. Realmente foi muito chato essa questão dado a Atreus lá no jogo, mas a gente tem que ver que o gráfico ficou bonito, ficou bem trabalhado, então não vou ser um cara bem chato de falar que o jogo não ficou bom, tá? Mas também não é o melhor jogo do mundo, mas também não é um jogo que ficou ruim, tá? É um jogo que eu achei que mereceu sim uma premiação, o jogo realmente ficou legal, tá? Então, é, se você não jogou não teve oportunidade de jogar, vai lá e joga. Vai ter um monte de gente falando que eu sou sonista agora, né? Mas a gente tem que pegar e, e tirar o chapéu quando a coisa é boa, né? Mas é aquela coisa, galera. Eu acho, assim, que você pega... Você pegar e falar olha, é, é, a Microsoft agora vai trabalhar com streaming. Então, o um grande... O um grande... O um grande motivo desse vídeo de hoje, né? Que... O Halo Master Chief, né? Eu não sei se vocês viram em vídeos anteriores. O Master Chief Collection, esse jogo aqui, ele ia ser colocado aí na, na... Para jogar na Steam, né? No PC, sem precisar de um Xbox. Ou seja, o jogo será lançado para outras plataformas, né? E o que acontece? A Microsoft anunciou que quem for de PC não precisará ter a Game Pass para jogar no modo online ou seja praticamente eu acho que o jogo ele vai querer tomar um lugar aí de hoje de jogos gratuitos como Fortnite como PUBG esses jogos aí que Free Fire né que o pessoal tá jogando só que a mecânica é diferente a gente sabe que o jogo ele, ele tem um modo competitivo onde você vai matar uns alienígenas lá você tem umas funções diferentes no jogo lá que não tem nada a ver com esses jogos que estão de Bar Royale tá Aliás, eu não gosto desse jogo de Battle Royale Então tem uma mecânica totalmente diferente E a galera, ela... Tá falando muita besteira na internet Então eu acredito que a Microsoft, ela tá sabendo fazer aí Uma empresa de milhões de dinheiro assim Não ia errar com uma coisa tão besta Quanto um um, uma, um... um jeito que vai ser transformado o jogo Que vai ser... É distribuído o jogo. Se o jogo vai sair da plataforma do Xbox e vai para outras plataformas, talvez seja para chamar mais gente para a plataforma do Xbox. Então, assim, ah, eu joguei esse jogo no PC, achei legal, mas a minha experiência no meu PC não é legal, porque talvez o meu PC não é muito bom. Ah, eu vou comprar um Xbox que é mais barato e vou jogar esse jogo. Então, é, é a... Eu acho que é o esquema, mais ou menos, por aí que a Microsoft tá fazendo. É, basta você olhar, mais ou menos, o que eles fazem. Então, essa questão de canal de YouTube falar, ah, a Xbox vai morrer, tá Lindo o Xbox é tudo mentira você vê você vê aí no a própria Microsoft vai trazendo a E3 várias coisas novas aí em relação a, a para quem não sabe né acho que todo mundo sabe mas é bom falar né a E3 é um um, é um grande evento que eles fazem mais ou menos lá pro meio pro final do ano onde várias empresas de de jogos e várias empresas de videogame também Empresas que criam placas de vídeo, empresas que mexem com o computador Se juntam lá para mostrar todo o seu poder aí para o próximo ano Em relação a, ao que está sendo desenvolvido Então é uma feira de tecnologia muito interessante Porque as, as empresas vão lá e mostram as questões dos jogos As questões dos serviços que pode ser E também outras empresas aproveitam para mostrar os seus serviços tá? Então é uma feira muito importante para o meio Apesar da Sony estar tá fora esse ano é uma feira muito importante para o meio aí, eletrônico e para o meio também dos jogos. Também assim como a parte de computadores também, tá? Não é apresentado muitas questões em relação, mas a NVIDIA sempre está lá mostrando alguma coisa sobre placas, sobre outras coisas que é muito interessante para o mercado, tá? Então assim, é, é o que eu te falo. A empresa ela está pegando... Ela tá vendo isso, ela tá estudando a galera E com certeza ela vai lançar Algumas coisas, se for boa eu vou Aproveitar, se não for boa eu não vou aproveitar E vou partir pro outro lado Então, Xbox sem disco É possível, hoje muita gente compra Mídia digital, eu gosto de mídia física Eu gosto de ter o, a caixinha Do jogo, eu sou meio nostálgico com coisa Mas tem gente que gosta lá da mídia Digital, que pega, parece lá Um menuzinho, clica lá, tal é, A mídia digital pra mim é Mais ou menos como chegar na antiguidade lá, que eu pegava Baixava um joguinho lá, baixava e colocava Me dá uma sensação Meio de pirataria, mesmo não sendo Pirataria, tá? Então Eu não gosto muito, eu gosto daquela coisa De ter o um livrinho em cart Olhar o CDzinho, botar no videogame E tal, então isso sou eu tá Isso é também uma Enfinar de galera aí também que fazem A mesma coisa Agora, se você gosta de mídia digital É legal também, no grupo espaço Às vezes o apartamento é pequeno, às vezes mora numa casa Pequena, é, ou tem só aquele Console, então você coloca lá o Joguinho lá e acabou, você pega Usa lá e acabou, não tem problema nenhum Sabe? É... E visto, vendo isso, a, a Microsoft ela vai lançar provavelmente algum console sem o, sem o disco Justamente para baratear o console e ter mais pessoas tendo o game lá para jogar Mas isso também é só rumor Assim como é rumor, o PS5 tá na retrocompatibilidade Tem outras coisas aí Então a gente não tem como saber o que a empresa vai fazer Quem sabe são os acionistas lá, os caras que mexem lá e tal Então é esperar para ver, galera E... e... Agir na realidade Então não adianta lá Eu vou Que nem eu tava vendo lá Eu não, não vou poder citar lá o canal Mas o canal lá de um cara magrelo lá Que todo mundo já sabe O cara hypando lá em cima lá O PS5 tá? Nossa PS5, PS5, PS5 a Sony não lançou nada, não falou nada sobre PS5 ainda. A gente sabe, é lógico, que vai ter um PS5, pode ser chamado de outro nome, mas com certeza vai ter um PS5, assim como o Xbox vai ter um outro game para a próxima geração. É lógico, as coisas vão se modernizando, vão melhorando, vão mudando, vão... Progredindo é capitalismo. Todo mundo quer comprar, quer, quer vender. Eu vendo hoje um produto, mas eu quero vender de novo. O mesmo produto repaginado para a pessoa é só você ir lá na concessionária. Lá, hora que você vai comprar seu carro, lá você vai lá, escolhe lá um carro. Daqui dois meses, lançou outro carro. Se você for ficar louco aí para trocar carro, o tempo todo você vai ficar maluco, né? Porque é, carro é uma coisa que vai mudando Os caras botam lá uma lanterna diferente Ah, deixei mais redondinha a lanterna agora Ponto Ah, o porta-malas aumentou um pouquinho Pronto, já lançou É o mesmo carro, mesmo motor tá? Mas tá ali é, Repaginado, os caras fazem uma baita de uma propaganda Isso é em qualquer área que você pensar Tá? É qualquer área, eu dei o exemplo com o carro, é qualquer área. Então muda o local, né? Você não vê propaganda sobre jogos e console na TV, mas você vê na internet. Hein? Então muda o jeito, a abordagem, mas o, o que é o, aquela coisa lá, o centro ali da publicidade, é a mesma coisa. Atacar no ponto fraco do cara para o cara sentir a necessidade de comprar o meu produto. Tá, então eu vou lá. Eu vou atacar no naquele, naquele serzinho ali que tá do outro lado para o cara comprar o meu produto. É isso, consegui fazer. De eu irritei 100 pessoas. Então eu iniciei o vídeo brincando aí com a, com a empresa Empíricos, né? Uh, eu ataquei 100 pessoas. 95 pessoas acharam ruim, chato pra caramba. Aquela propaganda vai se 5 assinaram o produto comigo. Eu já faturei com aquela propaganda Então é essa coisa Essa questão, a empresa vai lá Bota lá a propagandinha lá do jogo Se... Que nem o pessoal fala bastante do Good of War A base instalada De 90 e... Uma caralhada de, de Videogame vendido A maioria lá joga FIFA e joga Fortnite ah, Quantas pessoas não compraram o Xbox pra dar pro filho Jogar Minecraft Que é um joguinho lá infantil lá né? Minecraft lá Microsoft ganhou horrores com a criançada com esse Minecraft e aí você vai pô você vai julgar adulto que comprou o God of War Porque comprou quem comprou o God of War é adulto tá pessoa porque o jogo era caro quem, quem comprou é quem tinha dinheiro o jogo tá então a pessoa foi lá comprou o jogo para jogar Platinou que seja tal, ou comprou usado, fez algum esquema para jogar o jogo, mas a procura foi maior de pessoas adultas. Mas não vamos misturar as coisas, que pessoalzinho, criançadinha, gosta de jogar Lego lá, joga uns joguinhos mais para a idade deles, né, gente? Então, assim, é... o, a mídia jogou tudo em cima dessa galera. Quem lê as coisas, quem vê tudo mais. Deu pra entender mais ou menos, então não tem como eu falar Ah, o God of War vendeu 3% da base instalada De Playstation, mas E aí? E a base? Gosta de jogar God of War? A base inteira gosta De jogar God of War? Eu tenho um amigo meu aí Que só joga Fifa, cara Joga Fifa, joga PS, joga tudo. Qualquer videogame que você botar na mão dele Só vai jogar futebol, é o gosto do cara véio. Tem um outro colega meu aí, o Diogo Um abraço pra você, mano o cara só joga jogo de luta, cara. A maioria dos jogos que ele joga é jogo de luta. E eu também jogo jogo de luta também, né? Uh, ele fala, pô, você joga uns RPG, uns negócios que eu não jogo. E assim a gente vai trocando ideia. Então, é, o cara já jogou vários jogos de luta que eu nunca joguei na minha vida. Aí o cara vem e joga já tal tá jogo. Eu acho legal o jogo, vou lá e jogo. Ah, é legal mesmo, mano. O jogo é legal. Então, assim, é uma troca de ideia. e Não tem que ter briga rixa entre a galera. Também não tô defendendo que eu tenho que ser neutro, mas não tem que ter é por causa de besteira. Igual os negros que faz briga por causa de política lá, né? Os Bossomínio lá, os petistas lá. Fica brigando por causa de, de política. Então, tu é que se dane pra política também. O negócio é trabalhar e ganhar dinheiro. Gente, é isso aí. Foi mais pra falar sobre o reino mesmo. É um bate-papo. Esse bate-papo de terça-feira é um vídeo mais longo. Não sei se vocês já repararam. O vídeo de terça-feira não traz notícias. Ele traz um. Uma notícia, alguma informação e a gente simplesmente comenta em cima, mas com uma visão diferente da coisa, então é uma faixa do, do, do canal, Faixa Verde aí, que a gente mudou de nome aí recentemente para ter mais a cara do do esquema, então é uma faixa ali que a gente pega e fala sobre algumas informações, espero que vocês também tenham gostado do vídeo, caso vocês não tenham gostado, pode falar aí embaixo, pode criticar também, pode elogiar, é, curta o canal, é, se inscreva, passa para a galera e compartilha aí pra gente poder crescer junto com vocês aí, poder trazer mais vídeo também, então se ninguém se inscrever aí, começa a ficar difícil fazer vídeo também, né, então a gente faz vídeo, vocês se inscreve a gente passa para frente e vamos fazendo uma coisa legal tô pretendendo fazer jogos também no canal a gente vai fazer várias coisas aqui e com certeza trazer o um melhor para vocês esse é o canal faixa verde fui